Lucas do canal Magic Pauper BR de surpresa, ele disse, ficou chorando no Twitter que ele não vinha e de repente eu tô aqui cobrindo o GP, ele chega assim e aí cara, eu nossa senhora, Lucas, você veio de ônibus é isso? Sim, 20 horas de ônibus para estar tá aqui, para ficar um dia e meio em São Paulo Ei, e fazer não. mais 20 horas de volta. Mas cara, estou muito eu que você tá ah, aqui e é tô muito, muito feliz que a gente tá podendo fazer esse, esse jogo aqui. Cara, ah, eu fico feliz, foi? Cara. Eu fico muito feliz. Vamos lá, vamos começar? Vambora, vamos vambora. Vamos lá, vamos ver se eu consigo manter minha hegemonia, tô na minha terceira vitória de seguidos. Daí um pouco eu vou pedir música no é o Fantástico. <risos> <risos> está. assim, né? Tá bom, uh, não dá. Ah, eu, eu, risco, eu não, eu não topo. a Obrigado. E você tá musicando? Eu só é assim. Né? são sou bom nisso. Ainda mais eu vou jogar só um match, vai dar bem boa essa gravação. Tô me ligando a 5, <risos> a 5! É assim, assim que a gente ganha. esse chute vermelho, se você assou que eu a gente vai ganhar. Tortura. não gosto de abertura Vamos já? dá meses Tá bom, tá bom, eu vejo Maravilha, quatro, e aqui um Oxa, Mare! Sim, tá maravilha lá, né? Ó, bom pra mim, hein? É, eu já compro, a tia não compra, Tenta tinta sai esse carro Tá bom Sem crise, tá certo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Deixa eu dar uns dos só É, essa mecânica nova da Spray com o Muriga é muito imprudencial ah, sim. Tem hey, não, né? Cara, velho, o Worms era o um jogo mais divertido, cara, que eu jogava, eu jogava É o único jogo que já pode jogar multiplayer com um só computador e todo mundo se diverte. Muito legal, velho. E em turnos também, né? Essa Sim. parte mais legal. Spike na é sua cara. Sim, só pode ser na minha cara. 14 a tá vendo Eu jogar muitos turnos assim. Suspendendo aqui de novo. Suspendendo. Assumir, eu não vou tomar Qualquer é um dos Qual é um dois Mata esse Porque esse aqui tu ainda <risos> vai tomar um dano se ele morrer Pessoal que fica em resposta Dá mais um mais um pra ele Ele perde o alvo e a mágica não dá ah, um é esse cara ah, ele resolve o melhor jeito Na verdade eu tomando 3 ah, O serviço foi feito não Eu, não eu fazer muito, bato 3 é tá, Vamos mundo fazer violento Mas vamos lá Não reclamemos que a vida é bela Toma mais Eu tenho seis vidas e eu estou jogando Cara, obrigado, cara. Muito legal. É, muito legal jogar com você. Mano, caralho, mano. Caralho. Ah, tudo bem, foi. você é da vida. A Zika voltou pra você. Ah, é? Eu tava zicando o Tava zicando, Zika foi, foi, foi Aí que seu para mim. Beleza, beleza. Ah, cara, mas foi muito bom jogar com você. tranquilo, cara. Galera, sigam o canal do Lucas, Magic Power BR. E sigam também a Forja. E sigam a Margarida Jardim. Eu sou o Denis. Muito obrigado você.